O Diário de Campina veio à feira central para falar com os personagens que o cliente não vê no dia a dia. Podemos chamá-los de personagens invisíveis. Vamos conhecer? Venha conosco! Jorge, há quanto tempo você é vigilante aqui na Feira Central e é sempre no período noturno? Exatamente, sempre no período noturno, há 24 anos. Jorge, qual a importância do seu trabalho para o funcionamento da Feira Central? O trabalho da gente é fazer a segurança do, dos comércios, né? das lojas. O trabalho da gente é esse. E você acha que realmente isso é? importante para que a feira funcione? Eu acho que sim, acho que sim, é importante. Já passei 40 anos, viu? Aqui dentro do trabalho. 40 anos. 40 anos. Isso significa que o senhor gosta do seu trabalho? Toda vida eu gostei do meu trabalho, daí né? tem que valorizar. Nós começamos a trabalhar aqui, nós fomos para a central. Quando chegamos lá, nós tiremos as carteiras de vigilantes, Naquele tempo nós fazia. Então, praticamente nós vinha trabalhar com a nossa carteirazinha, porque naquele tempo era uma coisa. Hoje as coisas mudou, né? Como funciona aqui para cada vigilante? Cada um tem um setor para tomar conta? Tem, cada um tem seu setor. Eu tenho o meu, o vizinho ali tem o dele, esse lado de cá tem o dele, descendo aqui tem o dele, eu tenho a minha divisão. Então, durante esse tempo todo, é dentro desses territórios aqui. Agora, sempre a gente ajuda um outro na hora que haver uma precisão, viu? É. O senhor acha importante a sua profissão para a Feira Central, para os feirantes? É, meu querido, eu, eu, eu acho importante a feira, né? Agora que já tá ficando pesado para mim por causa da minha idade que eu não já tomar mais novo, né? Comecei novo, já tô na idade, mas sempre tô levando ainda e eu gosto de muita gente e muita gente gosta de mim a gente tem que levar as amizades, né? Já que o senhor falou em idade, por quanto tempo o senhor acha que ainda vai ser vigilante aqui na feira central? Meu querido, quando eu não aguento mais, eu aviso para todo mundo, mas enquanto eu puder, eu tô por aqui, viu? Quanto tempo você é comerciante aqui na feira? Eu 20 anos, 20 anos trabalhando aqui na feira. Para você, qual a importância dos vigilantes é, noturnos aqui na feira central para você e para feira central como um todo? É bom porque é para não ter arrombamento, né? Porque se arrombamento acaba chegar sem troço aqui, o que vai chegar tem nada. Aí ajuda, né? Acaba mão ter eles pelo menos à noite. E aí bota a perder todo todo o trabalho, né? O cara passa o dia todo trabalhando e quando chegar, a mercadoria sem mercadoria. Aí o vai trabalhar como? Fica difícil, né? Quanto tempo você é vigilante aqui na feira central à noite? 20 anos. Antes de, de ser vigilante aqui na feira, você trabalhou em outra profissão? Chapeado. Aqui mesmo na feira? Aqui mesmo na feira. Hoje o senhor gosta do que faz? Gosto. Você acha que é reconhecido dentro da feira o seu trabalho? Sou. Pretende trabalhar por quanto tempo mais na frente aí como vigilante? Como depende de, de nosso Pai Poderoso, né? Você gosta do que faz? Sim. Antes de você trabalhar como vigilante aqui na feira à noite, você trabalhava em quê? Ligação. Sete anos apenas você tem como vigilante, outros colegas têm 20 a 30 anos. Você pretende trabalhar daqui a quanto tempo ainda como vigilante na feira central? Depende de Deus. Enquanto Deus deixar, o senhor está trabalhando? Se Deus quiser. Qual a importância do trabalho para o senhor e para as pessoas? Qual a importância do seu trabalho aqui na feira? Trabalho porque eu dependo desse trabalho. Eu estou nessa feira desde 67. Qual a importância... É, do, de ter esse comércio e à noite os vigilantes fazem a segurança da feira, né? principalmente nesse, nessa região aqui. Qual a importância deles aqui para a senhora? É muito importante, porque aqui até agora qualquer coisa eles comunicam a gente, quando, às vezes a gente esquece um cadeado, uma coisa aberta. Essa senhora ela liga, que ela fica aqui, esse pessoal que toma conta com ela... Eu mesmo não tenho questão, não, não tenho o que dizer. Nos diurnos não é para evitar que o, as pessoas que são usuárias roubar a gente, tá roubando, tá roubando aquelas pessoas que são trabalhadores dignos para ganhar o pão de cada dia, né? E os da noite é para tomar conta das lojas que estão fechadas para que ninguém possa também estar tá roubando, estar tá querendo mexer nas coisas das pessoas, porque a gente tem que pegar só o que é nosso. O que não é nosso a gente tem que deixar de lado e, e seguir a nossa vida, entendeu? Vocês têm contato com os vigilantes noturnos? Há uma, uma relação de, de amizade entre vocês e, a, e os vigilantes? Tem, graças a Deus tem. Todos eles vêm falar com a gente. Todos eles têm acesso com a gente, tanto os diurnos quanto os noturnos. Todos eles falam com a gente, a gente trata eles bem, eles tratam a gente bem. E se tiver alguém bagunçando, eles perguntam, tá bagunçando, quer que a gente tire, que não quer. Aí eles são bem camaradas com a gente, graças a Deus. O senhor mora aqui mesmo na feira? Sim. Há 40 anos que eu moro aqui dentro dessa feira ré. É. Há 40 anos o senhor mora e o senhor trabalha na feira? Trabalho também. É, trabalho de vigílio, vigilante ali, na feira de fruta, Essa hora eu larguei. Aí vou para casa dormir, para quando for 3 horas da manhã começar a trabalhar de novo. Ah, então o senhor está, vai tirar um intervalo agora? Intervalo agora. Antes do senhor ser vigilante aqui na feira central, o que o senhor fazia? Eu pegava frete. Hoje o senhor é vigilante, o senhor gosta do que faz? Eu gosto, né? mas é o jeito que tem, muito, muito malandra, muito marginal, a gente topa tudo, mas os caba gostam da gente, a gente não pode fazer nada, é verdade. O senhor acha que o seu trabalho é reconhecido dentro da feira, pelos feirantes e pelo, pelos clientes? É conhecido de mãe aqui. Eu estou vizinho aqui há 26 anos, 26 anos que eu... Trabalho, trabalho aqui, só parte da noite. Trabalho aqui de seis às cinco da manhã. Eu era comerciante. Comerciante assim no meio de feira, assim, de, de, de frutas e de verduras. Assim, eu tinha um banco ali e tinha de comerciante antes depois eu desisti. Eliel, você acha que o seu trabalho é reconhecido pelas pessoas aqui na Feira Central? É reconhecido, é reconhecido, porque eu tenho muita amizade aqui o pessoal reconhece meu serviço. A Feira Central aqui é um marco né, da cidade de Campina Grande, é onde aqui a gente encontra de tudo. né. Você quer encontrar alguma coisa, vem para que você não está encontrando fora, você corre para a Feira Central. Né? A Feira Central, eu costumo dizer que aqui é uma cidade paralela. E eu amo estar dentro da Feira Central, tanto é que meus comércios é tudo em feira. Qual a importância você dá para os vigilantes que tomam conta da feira no período noturno? É importante porque, na verdade, a gente passa não só no período noturno, mas durante o dia a dia, né? Eles sempre estão aqui auxiliando, é, sempre nos dando um apoio, qualquer coisa é, pode contar com eles, à noite principalmente, né? Já que a gente não tem o trabalho da noite, e eles sempre estão fazendo a parte dele, monitorando, fazendo a, a vigilância, né? Trazendo um pouco de segurança, né? Até porque, infelizmente, a gente está num mundo hoje em que a gente não pode mais estar tá confiando, né? Deixar as coisas. Tem que ter alguém para auxiliar nessa parte. É um trabalho que a senhora gosta de fazer. Eu gosto de fazer o que eu, eu de fazer o que eu faço. No domingo eu pego de seis da manhã a seis da noite, ali na feira de roupa. Eu gosto, trabalho satisfeita, Entendeu? Conversando com os lojistas, todos eles gostam do serviço. Dos vigilantes e também da senhora. Pronto, graças a Deus, porque ele sabe que eu sou uma mulher responsável, tomo conta e dou conta. Até uma lâmpada se sumir eu pago, entendeu? Ele não perde. é mais fácil eu perder. Eu não quero que ele, que ele fique satisfeito com o meu trabalho, entendeu? Eu trabalho aqui para ganhar ponto, não perder ponto. E é isso que eu, que eu sou muito responsável, para não perder ponto. Você acompanhou a história de alguns dos personagens invisíveis daqui, da Feira Central de Campina Grande. Acompanhe as nossas redes sociais, curta e compartilhe. Venha conosco! Música